Quer fechar Ciências da Natureza no Enem e se dar bem em todas as suas provas da escola? Então eu tenho o um curso certo para você. Estão abertas as inscrições para o extensivo Enem 2: Biologia e. Química e Física de forma aprofundada e didática. Começa dia 22 de abril e o nosso curso possui um plano de estudos de 23 semanas. Ah, se quiser baixar o plano de estudo de forma gratuita, basta entrar nesse site extensivo.bioexplica.com.br. Está esperando o quê? Vem estudar no Bioexplica!